Olá, estudantes, sejam todos bem-vindos à videoaula do módulo 1 da disciplina Comportamento do Consumidor na Era Digital. Eu sou o professor Felipe Quevedo e sou o professor responsável por essa disciplina. O título do módulo 1 é Fundamentos do Comportamento do Consumidor, e esse módulo é dividido em duas unidades. A primeira unidade tem como título Fundamentos do Comportamento do Consumidor, e a unidade 2 tem como título O Comportamento do Consumidor Aplicado ao Segmento Digital. O objetivo de aprendizagem deste módulo é compreender os conceitos e principais variáveis relacionadas ao comportamento do consumidor. Então, será o um, um primeiro módulo, né, um módulo inicial, teremos aí os primeiros conceitos importantes para que a gente possa avançar ao, no, no restante da disciplina. O texto base dessa unidade é o texto de Andrade, comportamento do consumidor, um olhar científico sobre como e por que consumimos o capítulo 1 um desse livro, das páginas 22 a 41. Esse livro está disponível no ambiente virtual de aprendizagem de vocês. Vamos lá. Então, comportamento do consumidor. Ele pode ser definido como todos os processos e atividades que as pessoas desenvolvem em torno da escolha, do uso e do descarte de produtos utilizados para satisfazer suas necessidades. Então, percebam que o estudo do comportamento do consumidor ele é bastante amplo. Ele vai desde o pré-compra, então, antes de eu comprar, do, no processo de escolha, e até antes disso ainda, quando eu estou reconhecendo que eu tenho uma necessidade, que eu preciso de algo, é, todo o processo decisório, a compra em si, o uso e o pós-compra, né? que tem aqui relacionado com o descarte do produto, mas também os serviços adicionais que podem ser vendidos, uma eventual recompra. Então, todo o processo que envolve pré-compra, a compra em si e o pós-compra, ele é estudado, observado, analisado pelos estudos do comportamento do consumidor. E cabe a nós, profissionais da área do marketing, conhecer esses fundamentos, conhecer essas etapas para que a gente possa melhor atender o nosso consumidor. Quando a gente fala aqui sobre produtos, né, e produtos está aqui em vermelho, é porque é importante a gente entender que para o marketing, o que, que é um produto? Produto, na verdade, não é uma algo tangível, algo que a gente consegue segurar. Produto é um produto físico, realmente, mas também serviços, eventos, experiências, pessoas, né? então, se eu sou uma celebridade, um cantor, eu, eu também sou um produto. Né? Lugares, que você pode ir a um parque uh, ou uma cidade turística, propriedades, organizações, informações, também são produtos que podem ser vendidos, comercializados, uh, utilizados em troca e também ideias. Então, o conceito de produtos para o marketing ele é bastante amplo, então, não é algo que a gente não, não, não precisa ficar fechado em algo que eu consigo pegar na minha mão. São produtos tangíveis, né? mas não, produtos intangíveis também, como serviços e outras várias coisas aqui. E sempre também é importante lembrar que muitas vezes nós temos produtos combinados. Então, eu tenho um produto físico que é vendido juntamente com o um serviço. Né? Pode ser de manutenção, por exemplo, ou de garantia estendida. Então, aqui nós temos sempre a possibilidade de combinações também desses diferentes tipos de produtos. Quando a gente vai desenhar é, uma oferta para o, para o consumidor, a gente tem esse conceito muito importante, de que é a oferta de valor. Né? Então, o que, que é isso? Uma empresa, para aumentar a sua chance de sucesso, ela precisa executar três processos. Primeiro, a escolha de uma oferta de valor. O que, que é uma oferta de valor? Valor, pessoal, é valor percebido. Percebido por quem? Pelo consumidor. Então, uma oferta de valor é aquela que, para o seu consumidor, é percebida como algo valioso. tá? Então, não está relacionado com qualidade, do ponto de vista técnico do produto. Né? Pode ser que o consumidor ele queira, por algum motivo, menos durabilidade, né? porque ele quer trocar mais rápido, ele não quer ficar com aquilo por muito tempo. Então, um produto com menos durabilidade pode ser uma oferta de maior valor para o consumidor que quer isso. Então, não é relacionado com o preço, necessariamente e nem com as características físicas do produto, mas sim com a percepção do consumidor do que é aquilo que é valioso para ele. Então, se para aumentar a chance de sucesso de uma empresa eu começo escolhendo oferta de valor, como que eu posso fazer isso? Justamente conhecendo o meu consumidor, entendendo aquilo que ele quer, aquilo que ele gosta, quais são as suas necessidades, quais são os seus grupos de referência, né, quem ele segue... Uh, o que ele busca, então quanto mais eu conheço o meu consumidor, mais eu consigo entender o que tem valor para ele, e entender, ao entender o que tem valor para ele, eu posso justamente escolher, ofertar isso para ele. Então o processo de escolha da oferta de valor, ele começa com o um passo inicial, que é, Conhecer o meu consumidor, conhecer o seu comportamento, os seus hábitos, as suas características, quanto mais informação eu tenho sobre isso, mais chances eu tenho de ofertar um produto de valor. Segundo ponto aqui é desenvolvimento e disponibilização dessa oferta. Então, a partir do momento que eu mapeio aquilo que é importante para o meu consumidor, eu sei aquilo que ele quer, aí eu vou fazer o quê? Eu vou, na medida do possível, né, da minha capacidade produtiva, do meu alcance, do investimento que eu tenho disponível, aí sim eu vou disponibilizar a oferta que ele acha valiosa. Né? E se eu não puder ofertar exatamente aquilo, eu vou ofertar aquilo que for o mais próximo possível disso ofertar, né, desenvolver e disponibilizar, né. Então eu vou deixar acessível para o consumidor. Como que é isso? Então eu vou montar uma loja física, eu vou ter uma loja online e física, né. A minha loja online, eu vou colocar nas diversas plataformas disponíveis. Então eu vou ter um site próprio, vou ter também vou vender no mercado livre, né? Vou vender pelo list, enfim, vou vender por plataformas aí é, que agregam vendedores. Então é, são maneiras de disponibilizar isso para o meu consumidor. E, por fim, terceiro ponto aqui, muito importante, é a comunicação dessa oferta aos públicos a quem ela possa interessar. Então, depois que eu mapeei a oferta de valor, eu desenvolvi, eu montei uma estratégia para poder entregar isso, né? para poder disponibilizar, eu tenho que comunicar que eu existo. Né? Então, se o consumidor ele não me conhece, ele não sabe que eu existo, ele não sabe que eu tenho uma oferta que, para ele, tem valor não tem como ele comprar de mim. Sempre o primeiro passo é o conhecimento, né? Se eu nunca ouvi falar de uma marca, não tem, eu nem vou considerá-la como uma, uma alternativa para a compra. Então, tudo começa com a comunicação. Então, eu preciso fazer uma comunicação que seja uh, direcionada para o consumidor que eu quero atender, então, para o público, a quem possa interessar, tem que ser direcionado para esse público e tem que ser focado justamente em ressaltar para o consumidor que a minha oferta, que o produto que eu estou vendendo, tem valor para ele. Como que eu faço isso? Falando justamente dos atributos que o produto tem, que eu sei que são importantes para esse consumidor. Então, essas são as três etapas que vão aí aumentar a chance, não garantir, porque nada é garantido, mas aumentar a chance de sucesso de uma empresa, onde ela está justamente propondo ofertas de valor. O comportamento do consumidor, ele é bastante amplo. Eu tenho várias é, disciplinas ou áreas que podem me auxiliar para entender melhor como o consumidor se comporta. Então, a antropologia, que é o estudo do homem, suas reflexões sobre a existência. A sociologia, que é o estudo do homem e seu comportamento em sociedade. Nós somos seres sociais, nós vamos aprender durante essa aula como um todo né, que... Uh, o grupo que eu faço parte importa, as minhas relações com as pessoas também importam para o meu consumo. Matemática, né posso montar modelos matemáticos e estatísticos para tentar estudar melhor o comportamento do consumidor. Medicina, né, compreendendo as manifestações físicas e bioquímicas envolvidas no consumidor. E a psicologia, né, compreendendo os aspectos psicológicos envolvidos no consumo. Então, são várias áreas que podem nos auxiliar ao melhor entendimento do nosso consumidor. O objetivo da empresa pensando em eh, comportamento de consumo, mas, além disso, deve ser sempre suprir necessidades. Né? Logicamente, o objetivo da empresa também é gerar lucro, né? ter um retorno sobre o investimento. Mas, pensando do ponto de vista de oferta e negociações, eh, o que eu preciso fazer, no fim das contas, é suprir necessidades. É isso que eu preciso fazer. Então, as necessidades elas variam de pessoa para pessoa. Né? Cada pessoa tem necessidades específicas. Pode haver aí duas pessoas com a mesma necessidade, Logicamente que sim, mas se eu for pegar uma lista extensa de necessidades, sempre vai haver diferenças de pessoas para pessoas. Para uma mesma pessoa, as necessidades também podem variar em função da ocasião e do tempo. Então, por exemplo, se eu vou comprar uh, produtos alimentícios, né? eu vou comprar comida para cozinhar. Então, se eu vou comprar uma comida para cozinhar para o dia a dia é uma ocasião de compra, pode ser que eu leve em consideração algumas coisas, como, por exemplo, acessibilidade, se é um lugar mais perto da minha casa, o preço, coisas desse tipo. Se eu vou comprar, por exemplo, uma comida, uma carne, para fazer um churrasco de aniversário, uma, uma ocasião especial, a ocasião mudou. Então, agora não é o dia a dia, é uma ocasião especial. E isso pode fazer com que os elementos que são importantes para a minha decisão também mudem. Então, talvez agora, eu esteja disposto a ir num lugar mais longe e comprar uma carne específica. Né? Então, a acessibilidade passa a ser um pouquinho menos importante. Ah, vou comprar, pagar um pouquinho mais caro para ter uma carne de melhor qualidade, ou vou buscar um corte específico, né? Então, percebam que as necessidades, elas podem variar de pessoa para pessoa, mas mesmo uma pessoa pode ter necessidades distintas dependendo da ocasião de consumo ou de outras variáveis de influência. Então, isso é bastante, bastante variável, pode mudar bastante. Nós temos aqui dois exemplos de motivações que vão influenciar o comportamento de compra. Então, nós temos a compra chamada utilitária e a compra chamada hedônica. Né? Qual a diferença entre esses dois tipos de consumo? O consumo utilitário é aquele que o consumidor procura os benefícios funcionais do produto. Então, estou preocupado exclusivamente com a funcionalidade do produto. E o consumo hedônico tem o um foco na experiência do consumo, então esse tipo de consumo tem um forte apelo aos sentidos e produz claras respostas afetivas, emocionais no consumidor. Então aqui nós temos a imagem de dois carros, do ponto de vista utilitário, os dois podem me levar do ponto A ao ponto B. Então, se eu tenho só uma função utilitária, uma motivação utilitária, qualquer carro para mim funciona. Se eu também tenho uma motivação hedônica, eu quero ter uma experiência de condução, eu quero ter um status envolvido com a compra, aí eu vou caminhar para uma marca mais prima, uma marca diferenciada. Né? Então, o consumo utilitário foca nos atributos, benefícios do produto, e o consumo hedônico fo foca no prazer, na experiência envolvida naquele consumo. Na unidade 2 desse primeiro módulo, ele tem como título comportamento do consumidor aplicado ao segmento digital. O texto base dessa unidade é o texto do Alves é, Varejo Digital 5.0 O Mundo Agora é Outro é, Então, o, o nosso texto específico é o capítulo 5 desse livro e ele está também disponível no ambiente virtual de aprendizagem de vocês. Então, vamos lá. Pensando numa aplicação específica do comportamento do consumidor no ambiente online, né? então é fato que houve uma grande mudança no comportamento dos consumidores, principalmente quando a gente pensa na questão online. Então, muita coisa mudou a maneira que a gente compra, que a gente observa os produtos, analisa as opções. Né? Então, agora, eu, eu como varejista, eu não concorro só com o meu vizinho aqui do lado, eu concorro com várias lojas ao longo do Brasil e mesmo fora do Brasil. Então, eu posso comprar um produto, escolher comprar um produto indo à loja física, ou eu posso comprar esse produto pela internet vindo da China, por exemplo. Então, isso muda muito o processo de compra e as maneiras que eu tenho que interagir com esse consumidor. Então, uma grande variedade de produtos hoje são comprados pela internet, né? por meio de vários dispositivos, então, eu posso comprar pelo computador, pelo tablet, pelo celular, e também houve uma grande aceleração desse processo durante a pandemia do Covid-19. Então, a obrigação que nós tínhamos de ficar em casa forçou com que muitas pessoas que ainda tinham um pé atrás com compras online, medo em relação à utilização do cartão de crédito ou qualquer coisa do tipo, isso foi, foi acelerado, esse processo. Então, as pessoas eram forçadas, né, entre aspas, forçadas a comprar online, isso fez com que elas aprendessem como isso, como isso funciona, é, tivessem mais confiança no processo, conhecessem mais marcas, aumentassem realmente a experiência com esse tipo de compra. Então, isso acelerou muito o processo de compra online. Então, hoje... O mercado online ele é muito expressivo, né? E isso, então, deve ser também levado em consideração pelas empresas ao desenhar as suas ofertas de valor e pensar na maneira de disponibilização dos seus produtos. Né? Não podemos desconsiderar o ambiente online, o ambiente da internet. Uh, Existem algumas características chaves dos consumidores virtuais. Tá? Então, quais são elas? Primeiro, fazem muita pesquisa antes de comprar. Esse é um ponto muito importante. Então, o consumidor hoje, ele é um consumidor muito mais informado do que era antigamente. Então, quando você entra numa loja, você vê lá uma promoção de TV. Então, existe uma promoção de TV. O que você pode fazer? Antigamente, você ia lá e você acreditava na promoção, você achasse que o preço estava justo, você podia fazer a compra. Hoje, facilmente, você pode pegar o seu celular e fazer uma pesquisa online. Então, essa promoção realmente é uma promoção... Quantos por cento a menos está o preço, qual é o valor dessa promoção? Compensa eu comprar em outro lugar, eu consigo achar mais barato pela internet, às vezes até com frete grátis, então eu tenho um consumidor muito mais informado, com muita, muito mais informação, não só sobre os produtos, mas também sobre preço, disponibilidade, prazos. Então, é um consumidor que faz muita pesquisa e tem muita informação. Eu preciso lembrar disso ao desenhar a minha oferta de valor. Eles podem passar pela loja física, pelo computador, pelo celular. Então, é o que alguns pesquisadores ou profissionais da área chamam de é, varejo omnichannel. Né? Então, eu tenho vários canais envolvidos durante o meu processo de compra. E são consumidores sempre conectados. Né? Então, eu sempre tenho a informação vindo de vários lugares. Nós temos alguns perfis de consumidores online. Então, o primeiro é o chamado conectado, que é a pessoa que está conectado o tempo todo, conversando com os amigos, trabalhando, acessando sites, enfim, é sempre o, o, o conectado. Segundo lugar, nós temos o chamado imediatista. Então, a gente sabe que as novas gerações têm cada vez menos paciência em esperar. É né? por uma série de questões, mas é o imediatista. Então, quem é? É o cara que quer o frete o mais rápido possível, que quer a velocidade de internet, que então sua página tem que ser uma página leve ou que carrega de maneira fácil, então é o imediatista. Nós temos também o sustentável, então são os clientes com consciência de que suas ações podem ter impacto ambiental, social e econômico, então se ele tem essa consciência, essa preocupação, é uma coisa que para ele tem valor estar agregada ao produto. Temos também o chamado atento, que são aqueles atentos às novidades do mercado e às atitudes das empresas. Então, a pessoa que está sempre é, observando os, os últimos lançamentos, aquilo que está sendo falado, aquilo que tem sido feito. Temos o que preza pelo melhor custo-benefício. Né? Então, destaque aqui para a correta precificação dos produtos. Né? Então, logicamente, quanto maior o valor agregado, maior pode ser o preço que eu vou cobrar. Né? E isso vai me gerar uma margem maior também, um lucro maior. Mas eu sempre tenho que pensar na comparação de Custo, preço, com os benefícios que o produto entrega. Então, há uma linha de consumidores, uma classe de consumidores que sempre está pensando nisso, no custo-benefício. Vale a pena esse preço para esse produto? Então, é uma coisa que eu tenho que levar em consideração durante a minha estratégia de precificação. E nós temos também o consumidor chamado o único, né? que valoriza todas as experiências que sua empresa pode proporcionar. Então, ele quer ser bem atendido no ambiente físico, ele quer ter um site... Bonito e fácil de navegar, que tem interação, que tenha é, um senso de comunidade, ele quer seguir você nas redes sociais e ter conteúdo disponível. Então, é alguém que quer uh, as experiências que a empresa pode proporcionar. E por que, que é importante conhecer esses diferentes perfis de consumidores? Né? Porque, ao conhecê-los... É, conhecer, então, esses diferentes perfis do consumidor moderno é essencial para identificar com qual deles a empresa trabalha e quais são as suas expectativas em relação à sua empresa. Então, eu preciso entender que existe diferentes consumidores com diferentes perfis, diferentes necessidades, objetivos, percepções de valor. Por quê? Porque provavelmente eu não vou trabalhar com todos. Então, eu, ao conhecê-los, eu posso escolher com quem eu vou trabalhar, conhecê lo mais pesquisar mais sobre ele, e aí sim conseguir construir uma relação que seja duradoura, né? uma relação de ter um consumidor fiel, um consumidor leal à minha marca. Então, só conhecendo, eu vou conhecer também as expectativas que esse consumidor tem com a minha marca, com o meu produto. Então, por isso que é fundamental que a gente conheça e estude o comportamento do consumidor, para que a gente possa atendê-lo da melhor maneira possível, e o consumidor bem atendido é um consumidor que vai ficar provavelmente satisfeito com a minha marca. Então, é isso para a nossa aula, videoaula do módulo 1 dessa unidade. Espero que todos vocês tenham gostado e nos vemos no próximo vídeo.